Recentemente aqui no Minecraft Utopia eu fiz o meu primeiro veículo Eu fiz uma mobilete muito legal e todo mundo da cidade amou Então eu pensei, eu preciso usar isso para ganhar dinheiro Então hoje eu fiz mais dois veículos e fiz um leilão E chamei todo mundo da cidade para dar o dinheiro deles em troca dos veículos E eu assim me tornar a pessoa mais rica da cidade Se você quer ver como isso foi, se eu ganhei dinheiro ou não Assiste o vídeo até o final e deixa o gostei que tá muito bom Ontem apareceu essa caixa na frente da minha casa Eu guardei ela para abrir depois mas mas eu acho que tá na hora da gente abrir essa caixa de papelão, porque são de segurança e de frio. Já tô até com luvas. Bom, vamos abrir uh, um baú, não é um baú de armadilha, como a gente pode ver. O que será que tem? ó Livre pena, multa. Ué, você foi multado por vandalizar o centro da cidade. Pague a multa no banco de utopia. Pera aí, então o meu presente que eu ganhei da cidade foi uma multa. Por quê? O que será que eu fiz pra ser multado? Se bem que na realidade eu acho que eu tenho uma teoria do motivo do ter sido multado. Mas antes de qualquer coisa pra quem não tá ligado, essa loja linda pânico é nossa. A gente fez ela no vídeo de hoje que saiu mais cedo. Então ó, passa aqui na descrição que esse é o segundo vídeo do dia. Então se você quer ver o primeiro vídeo também que foi muito pânico, vocês não tô ligado quando a hora ficou esse vídeo. passa aqui no canal que tá na descrição, tá bom? E se vocês querem que esse negócio de dois vídeos por dia continue, é só esse vídeo aqui bater 20 mil gostei antes da meia noite. De qualquer forma, eu acho que o motivo de ter sido mutado por vandalizar a cidade é basicamente por causa disso. Essa torre de bloco de diamante que eu fiz, que na realidade é uma trap pra enganar a galera gananciosa. <risos> tá, na realidade faz até sentido. Por sinal, o Pedrux fez um aviso, o Apu é bobão. E o Apu escreveu, quem escreveu essa placa é bobão, que é o Pedrux. Bom, já que a galera tá usando essa placa Poxa, para avisos, eu vou avisar que a minha lojinha abriu. Ó, oh, eu coloquei assim, ó: nova loja, duplique seus minérios agora, ao lado da Poki. Porque a minha loja é do lado da loja da Poki. então todo mundo já vai saber onde que é. E honestamente, carteiro Jaiminho, eu fico bem triste com isso, cara. A primeira cartinha que você me entrega já é uma multa, mano. Mas eu sei que você só entregou e você não tem culpa. Então tamo junto, cara. Por falar, eu que fazer minha caixa de correio, né? Dá licença aí, ó: eu sou inocente, tá? Tá bom, Não sou tanto inocente assim, né? <risos> Pera aí, deixa eu, deixa eu falar com esse cara aqui do caixa 3. O Humberto tá falando que eu tenho que pagar 5 moedas de ferro, mais o papel de multa para ter o um comprovante de pagamento. A gente não tá, não tá fácil para ninguém, né? Dá licença aqui, Humberto, Humberto, aqui ó, pronto. Não, devolve aqui, Humberto, devolve. Tá, temos o comprovante que a gente pagou a multa, agora é só guardar Mas vamos aproveitar e vamos vir aqui nesse caixa 2 e vamos falar com o Roberto. Por causa que, para quem não tá ligado, como a gente abriu a nossa loja, a gente tem que usar o nosso vale loja de escritura para comprar uma escritura de terreno. Porque era o seguinte, aqui na cidade de Utopia não é de graça abrir uma loja. Eu tive que vir aqui e comprar um ticket de vale loja por 100 moedas, que é basicamente basicamente uma moeda de ouro. Aí com o ticket eu tinha um alvará para construir minha loja. Mas agora que ela tá pronta, eu precisava bater escritura. E por sinal, eu comprei ela aqui. Vamos colocar ela na nossa loja para todo mundo que for lá já saber que é uma loja legalizada. Prontinho, vamos colocar aqui. Deixa eu ver como que funciona isso aqui. Cartório de Utopia. Olha o gerente do Banco Luiz. Esse é um documento oficial do governo de Utopia. Esse documento comprova a compra de um terreno na cidade. Não plastifique, não perca, não venda e não plastifique. Assinado, Luiz. Eu não sei onde eu posso colocar. Se coloca aqui mesmo, ou você coloca outro local. Aqui, olha. Aqui, acho que fica legal. Agora, já que a gente pagou a multa por aquele local tá arrumado, a gente levar outra multa, vamos arrumar. Então, eu vou pegar só umas terras aqui. E eu tenho, eu tenho um planinho pra gente dar uma última trolladinha, última risadinha antes de ter que tirar aquilo. Tá, peguei algumas tochas e umas terrinhas pra gente poder tampar o buraco. E eu chamei o menino apu pra me encontrar ali no centro. Ele tá lá já. Vamos ver se eu vou conseguir. Pera aí. Serve, menino apu! Opa! E aí, lagosta? Como é que você dá, meu querido? Tô bom. Mano, sabe Ô. que você fica mais parecido com uma lagosta usando vermelho? Sério? Eu, eu, Sério. eu que... Eu queria roxo, mas eu não achei o minério roxo, cara. Ô, oh, mas, enfim, é primeiro de tudo, né? Já. Eu sei que eu contei pra você, né? Mas, ó, minha loja tá ali. Passa lá depois que você tem o desconto de uma moeda de ferro por 24 horas, hein? Mano, claro. você acha que eu já não tô separando meus minérios lá em casa? Boa, <risos> aí sim, hein? Ó, oh, dá pra você aproveitar que eu tô online e comprar entrega expressa também, né? Enfim, ó, menina Poo. Uma coisa que eu achei legal é que eu vi que vocês estavam fazendo piadinha com as placas e eu usei pra anunciar minha loja, maneiro, né? Cara, pois é, e me diz aqui, por que, que o Pedro fez isso, velho? Pois é, não era pra anunciar coisa importante aqui. <risos> Então, aí eu só me vinguei, pô. LG. É, mas... <risos> o que, que me impede de vir quebrar sua placa e anunciar a minha por cima? Ah, mas você já fez sua placa, Dito. Quebra a sua, quebra do Pedrux, tá ligado? Não, mas é só um exemplo, pô. Porque vai chegar uma hora que esse painel aqui vai estar tá lotado de placa. Ah, ah, eu acho que a gente sempre vai tirando as mais velhas. Tipo, por exemplo, a próxima é tirada do Pedrux, depois a sua e depois a minha. Bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já viu aquilo ali, ó, LG? O quê? Ali na frente, ó, na frente do banco, pô. Ah, o carteiro? Sim, mano. Por sinal, Apu, eu já recebi uma encomenda. Ah, é mesmo? Tá gastando, sério? tô recebi que que uma é? multa. <risos> Sério? Cara, eu tive que pagar cinco moedas de ferro por causa dessa trollagem que eu tinha feito, cara. Peraí, mas por quê? Por que, que você foi multado? Eu vandalizei, eu, vandalizei eu, vanda eu construí aqui sem comprar o terreno. Vandalizei, basicamente. <risos> Ah, entendi. Então, mas eu te chamei pro seguinte, pô. Já que eu tomei essa multa, eu tive que arrumar o terreno, né? Eu já arrumei é tudo. Que eu tô fazendo exercícios matinais, Vai. Ah, Vamos falar. Bom. Então, é. Eu já arrumei tudo, menos tirar os blocos de diamante. Eu queria deixar essa função pra você. Ué, por que, que eu. Por que, que eu tenho que limpar a tua bagunça? Não, é só um, um movimento amigável. movimento amigável? Mas LG, é, não é de verdade. Eu vou cair na trap se eu for ali. Não tem mais a trap, eu tive que tampar. Ó, tô cheio de terra aqui, olha. não <risos> acredito, não. Ah, porra, só diamantinho. Nossa chique, né? O que eu ganho se eu ir lá desligar? O que, que eu ganho? Eu. Tá, se você quebrar o diamante, eu te dou uma moeda de ouro. Mas não existe diamante, doido. Eu sei que é trap, besta. Apu, você nem tentou. Quer dizer, se eu cair na trap, você vai me dever uma moeda de ferro. Não. não tem ah, trap. tá vendo? Tá vendo? Com é armadilha Aqui, <risos> Apu, eu tô dando de boa, não tem nada. Não tem nada. Ah. Vai lá, vai lá. Ah! <risos> <risos> Mano, eu sabia que era mentira ainda assim, eu fui, velho. Eu sou muito espaço. Essa também. é a parte que eu mais gosto. Eu sabia que você ia mesmo sabendo que é mentira. Aí que eu pensei assim, pô. Eu sei que você até me ajudou a testar algumas coisas da trollagem, mas eu tinha que trollar mais alguém antes de tirar esse negócio. Ó. Oh. Mano, não gostei, LG. Não gostei, velho. Não gostei. Ó, ó, ó, ó, Olha a mágica. Tava aqui tudo. É só tirar o bloco de diamante e colocar, por exemplo, essa escada aqui, olha ali, ó. <risos> Eu mano, mas me diz aí, LG, por que, que eu não consigo mexer com esse mod, velho? Você tá clicando nele, tá interagindo? Porque pra mim pra não mim aparece funciona. nada. Então, eu acho que tudo desse mod só funciona, tipo, pra quem mesmo colocou, tá ligado? Mano, isso é muito maneiro, velho. Pois é, eu tinha escondido porque eu achava que vocês conseguiam interagir, pelo menos. Mas já que não, não bem legal. Não dá né? não. Ó, tô tentando quebrar, não vai, velho. Mas, ó, mas eu fico feliz com isso, né? Na real, deixa eu cair na minha trap aqui, né? É que eu tenho que desligar ela, né? Meu Deus do céu, mano, fica muito estranho com o espinho. Ficou meio bugado. <risos> acho é... que ficou meio bugado, né, eu, eu acho que tá na, tá na hora de eu acabar com essas ilusões, né, pô? Oh, mas essa ilusão é maneira, porque imagina só, aqui os espinhos são todos reais. Mas imagina você botar isso em uma porta de algum lugar só pra enganar um possível invasor. Pois é, cara, eu posso literalmente fazer defesas infinitas que as pessoas não vão encostar por, por um simples medo, mas na realidade não tem nada, né? Ó, oh, me ajuda a quebrar aqui. Então, LG, é, eu tô ocupado aqui, Estão me chamando. Valeu, LG! Falou. Ah, vai, tchau, tchau. Tá bom, ó, eu acho que não vale a pena tampar tudo aqui por causa que não vai mudar nada. Então eu vou espalhar várias coisas. Tostes pra obviamente não nascer nenhum mob. Eu, eu sou totalmente a favor da cidade ser é um local pacífico e seguro, de preferência. Então eu só vou tampar tudo, basicamente. Aí ah, deixa eu tirar esse projetor aqui também. Prontinho. Eita, faltou terra. A parte boa é que a gente recuperou um bloco de diamante e um bloco de grama. Mano, isso é bom demais. É bem chato conseguir grama com toque suave atualmente, porque eu não tenho esse encantamento, tá ligado? Então a gente tem uma graminha no nosso estoque, mas ser é útil para nossas próximas construções. Agora, só por curiosidade, antes da gente pegar mais terra e arrumar lá, eu queria testar uma coisa no projetor. Se eu projetar balde da água, funciona? Ah, ele não aceita. <risos> legal. <risos> dá para guardar meu comprovante na carteira? Ah, não dá. Sabe o que é mais legal disso tudo aqui? Quando a grama crescer, a galera ainda vai ter medo de pisar aqui, achando que tem a trefe. Isso que é uma coisa mais engraçada, né? De qualquer forma, vamos voltar para base que a gente tem muita coisa para fazer. E bom, gente, tava pensando aqui em algumas coisas. Primeiro, a gente tem que decidir quais carros nós vamos fazer no nosso leilão. Segundo, a gente tem que ver se precisa de alguma autorização para poder fazer o um leilão na cidade. Porque querendo de uma vez que eu fiz coisa na cidade sem pagar, eu levei multa. E a outra coisa que eu queria ver era o seguinte, agora que eu tenho esse comprovante, eu não sei quantas vezes mais eu vou ter papéis ou coisas importantes que eu tenho que levar comigo da cidade. Então, eu tava pensando em fazer uma mochilinha. Só que, nesse meio tempo, eu parei para tomar um banho. Porque como aqui tá muito frio, é bom tomar banho cedinho, porque a noite fica complicado, né? Aí pra quem tá assistindo todos os vídeos de Utopia, que por sinal, na descrição tá o um vídeo completo pra você maratonar, sabe que recentemente eu tava com uma meia do Lula Molusco, né? Ó, ó, hoje eu tô com uma meia do Gary, gente, tô Lula né? <risos> Deixa eu botar ela aqui. Ah, e sim, eu tô com o Tubarão no pé de novo por segurança. Bom, vamos pesquisar por mochila. Ou backpack, que é mochila em inglês. Ó, oh, tem bastante mochilinha aqui, né? Quero fazer uma mochila roxa. Uou, quanta coisa? Tá bom, vamos entender. Para fazer a nossa mochila, a gente precisa desse novelo de lã aqui. Uma tesoura, cinco couros e três lãs. A tesoura a gente já tem aqui. E aqui a gente tem o corante roxo. Para fazer esse, esse, esse novelo de lã aqui, acho que não é seu nome na realidade. Ele precisa de um graveto e duas linhas. Ah, sim. Agora a gente precisa desse couro tingido. Para fazer ele, eu pego o couro normal, coloco a linha e a tesoura. São quantos? Mesmo? Cinco? Aí depois tem que esquentar. E agora a gente só precisa fazer a bancada do mod. Que é essa mesa de costura aqui? A gente tem cinco couros aqui. O único problema é que a gente vai precisar de seis. Prontinho. Agora a gente coloca um graveto aqui, um couro aqui e quatro tábuas aqui. Temos a nossa mesa de costura. Eu vou colocar ela aqui nesse cantinho no lugar desse barril. Pesquisei. Agora a gente coloca o nosso carretel de costura, uma tesoura e cinco couros aqui. Temos um problema. Eu descobri que a gente vai precisar de mais linhas. Eu achava que o carretel de costura durava bem mais do que tava marcando ali. Mas tá tranquilo, porque eu lembro que andando um monte então pra lá tinha uma dungeon e nela tipo Tava lotado de, de aranha Então teoricamente só chegar lá e destroçar tudo É um pouquinho longe, mas chegamos Ó, aqui tem uma, tipo uma caverna que dá pra entrar Só que olha quanto coisa de aranha Deve ter lá embaixo, então eu não vou descer não Só vou fazer uma espadinha de madeira Porque com a espada é ultra rápido quebrar Essas teias aqui comparado com qualquer outra ferramenta do Mine Vocês sabiam das curiosidade? Eu, já tá, já tá nascendo as pragas lá embaixo Tá pra eu ler, eu que não quero descer aqui não Mano, olha quanto aranha Mano, toma pra vocês a espada de oferenda e tchau E eu aqui não fico lá, não, aqui tem uma Lucky Block, se eu não me engano. Olha, é igual aquele que a gente passou aqui em outro local. Que legal! E ó, tem alguma coisa roxa ali. Peraí. Ué, ele troca uma armadura de diamante muito da hora, mas não tem nenhum encantamento. Oxi, tá bom. Tchau, mesmo que ele trocasse algum encantamento. Eu não tenho diamante, então eu ia o que fazer. Uh, tchau, simplesmente tchau, vou embora. Porque aquela vila parece tão legal só porque ela é roxa. Vamos Tá, agora a gente faz então de novo isso daqui. Só que vamos fazer várias vezes agora. E a gente faz esses quatro couros. E tá pronto o nosso couro atingido. Agora finalmente botei a nossa mochila. Oh, olha que legal, tá vendo aqui? Agora saiu. Legal, né? Agora a gente só faz aqui então três roxas. E coloca elas aqui e tá lá. Mochila... Poxa, Pelo que eu entendi, dá pra gente adicionar alguns bolsos nessa mochila. Mas por agora vamos simplesmente abrir a nossa mochila. Ó, tem um espacinho até que legal nela, pô. Depois nós podemos fazer uma maior, mas, tipo, pô, pra agora eu já gostei, ó. Ó, oh, e ela aparece nas nossas costas e ela é roxa. Ah, que da hora, adorei. Vou até desativar minha capinha depois pra ficar mostrando. Ah, não, aqui, ó, desativei a capa. Ah, fica bonitinho, gostei, gostei. Agora entra a segunda parte legal do nosso serviço. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia contratar alguém pra trabalhar na nossa loja? Aparentemente eu consegui, então se tudo der é certo, a Amanhã já vai ter alguém trabalhando na nossa loja. Amanhã é do Minecraft, não é nem da vida real, que legal. Só que por agora, hoje, eu queria fazer algumas mudanças na nossa loja. Que era o seguinte, eu tava olhando e do mesmo jeito que a gente comprou esse bilhete aqui super da hora do, do Vale Escritura de Loja, por que não? Eu não vendo na minha loja alguns vales. O vale entrega normal e o entrega expressa. Assim, a gente ia deixar a nossa loja um pouco mais tecnológica e maneira. E para fazer isso, a gente vai precisar de duas coisinhas. A máquina de bilhetes e um quiosque de ingressos, que ele faz até que facinho, né? Tá, vamos fazer esses dois. Beleza, agora que ele... Estão feitos aqui já, a gente tem que vir aqui na loja Da Pok, porque a loja da Pok vende uma coisa Muito útil pra nós, papel, é cinco Cobres, tá, cinco Aqui, um pack de papel, boa Deixar essa máquina aqui por enquanto Deixa eu ver como fica Ah, fica bonitinha Tá, a gente pega um papel e clica ele em criar ticket master Uh, ele veio roxo Eu vou fazer vários até vir algumas cores que eu gostar Tá, eu acho que eu vou com essas duas aqui Agora eu pego o roxo, divido ao meio e clico assim E agora eu venho com vermelho e clico assim Por algum motivo ele faz um pack Mas agora, como vocês podem ver, eu tenho um pack de ingresso roxo e um pack de ingresso vermelho Prontinho Agora quando a gente entrar na nossa loja vai ter o livro aqui explicando tudo E vai ter o quiosque de ingressos da nossa casa Cara, como que funciona o kiosque de ingressos? Vai ter tanto ingresso roxo quanto o ingresso vermelho. O roxo vai ser o de entrega expressa de 5 packs. E pronto. Agora, quando a pessoa vier comprar aqui, ela tem entrega expressa de 1 hora de 5 packs e a entrega comum de 24 horas de 5 packs. Obviamente, de minério bruto, né? Bom, eu vou testar comprar eu mesmo, né? Só para garantir. É? Consegui comprar de ambos. Ah, gente, demorou um pouquinho, mas foi. Eu tava testando tudo para garantir que tava certo. Mas a loja tá funcionando aqui normalmente, ó. Tickets, para tá minérios, LXGJ. 5 ferros à expressa, 2 ferros anormal normal e tem um aqui ó, coloque seus minérios e seu ticket no baú da mesma linha. Aí basicamente vamos supor, eu vou esquentar alguns minérios, eu coloco meu ticket e meus minérios aqui. Esses tickets que eu tenho aqui, eles são tickets que se eu segurar uma tecla, eles mostram os números. E sempre que alguém comprar outro ticket, vai vir com o mesmo número. Então ninguém consegue falsificar. Então agora eu tenho mais coisinhas para guardar na nossa mochila, isso é muito legal, para ser sincero. Bom, agora eu vou atrás de contratar alguém para trabalhar aqui e eu descobri que dá para colocar desconto na loja, então eu vou colocar desconto. Bom. Passou um tempinho aqui, eu modifiquei mais algumas Pouquíssimas coisas na loja, como se podem ver tem uma plaquinha ali na frente, e eu acho Que ficou bem legal, ah, e a pessoa que a gente Contratou também já chegou, ó Tem uma plaquinha aqui de ouro, e logo quando a gente Entra, eu mudei algumas coisas Primeiro de tudo, a presença de vocês A Ana, oi Ana, tudo bom? Olha que legal gente, olá, a loja está com 10% de desconto apenas Hoje, então hoje, no dia de hoje Que eu vou deixar um desconto para quem vier na loja E o desconto funciona, bom, deixa eu só mostrar para vocês as mudanças, eu coloquei essa plaquinha de Clique na caixa, porque muitas pessoas não sabem Assim como eu, mas eu consegui configurar A minha lojinha para ser na caixa registradora Então a gente clica aqui na caixa e a gente Tá vendendo o entrega expressa de uma hora E a entrega comum, e como vocês podem Ver, o valor tá verde, e não tá um valor quebrado, tá quatro ferros E dois cobres, e aqui tá um ferro E sete cobres, porque eu realmente Coloquei 10% de desconto, legal né Voltei o nosso livro para cá, e de resto Tá tudo igual, eu só coloquei umas decorações Tipo esse leãozinho, um pouquinho de roxo para lá Uma florzinha, e ficou bem legal e caso em algum momento a gente precise mudar alguma configuração da loja, a gente entra aqui dentro. E eu coloquei aqui a nossa máquina de bilhetes. E eu coloquei aqui a nossa configuração da loja. Tomara que alguém venha, né? Agora a gente basicamente precisa começar a produzir os nossos veículos. Pra gente poder fazer o nosso leilão de carros. Mano, eu tô muito animado pro leilão. Tomara que a galera compre a ideia e compre os carros, né? Por um valor bom, né? Porque eu sei que no mínimo eu vou gastar uma graninha para alugar o terreno da cidade. Mas eu tô muito animado, de verdade mesmo. Mano do céu, na moral, eu tô muito feliz com a nossa lojinha, mano. Aliás vamos dar uma olhada nos modelos de carros que a gente pode fazer, porque hoje como eu falei nós vamos fazer um leilão de carro, pagar uma grana e começar a fazer os carros ficar popular né, Para depois ganhar dinheiro com gasolina ó, temos aqui o Vila Troll, legal um kart, um carrinho de golf jet ski, cortador de grama uma mini motocicleta, mini ônibus, uma mobilete, eu acho que vou vender uma mobilete igual a minha, e um quadriciclo uou, quadriciclo é caro é um pack de ferro, tá eu adorei a ideia, pera aí, então, deixa eu fazer um livro que a gente precisa anotar, na real eu tenho livro da minha multa, né? Já que eu já paguei essa multa, esse livro eu acho que vai ficar pra mim de cortesia. Vamos anotar o que a gente precisa fazer, então. Tá, tudo que tá nesse papel aqui é o que a gente precisa pra o nosso quadriciclo. Agora, vamos faz... salvar e vamos anotar pra fazer uma mobilete também. Pronto, tá aqui anotado tudo. Agora que a gente tem a nossa lista de tarefas, basta a gente começar a fazer tudo. Tá, achei alguns itens que podem ser úteis. A gente precisa de 14 painéis, a gente tem 10. Tá, 8 painéis, confere. E mais 6 daqui, confere. 4 grades de ferro daqui, mais 2 daqui, vai dar 6. Confere ferro também. Seis Edson aqui com Tá, os ferros, eu vou botar os nossos pra duplicar aqui. Pra quem não sabe, isso que é uma duplicadora de minério que a gente fez em um dos últimos vídeos. E é muito doida, sério. Basicamente é uma forja gigante, no qual a gente pega os minérios, joga eles aqui com lava até derreter. Quando derreter, a gente pode usar esse, esse dreno aqui pra simplesmente jogar eles numa bacia até encher e virar um bloco. Aí, ó, tá terminando de esquentar. E foi. A gente precisa de um pack e 36 de ferro. Tá bom, se passou um tempinho e eu acho que eu tenho praticamente tudo, se não tudo pra fazer. Ó, do quadriciclo, só falta a roda e o motor e da mobilete também. Eu fui até pegar mais ferro e coloquei para esquentar. Agora a gente tem dois blocos e duas barras sobrando aqui. Na real, vou fazer mais um bloco de ferro, porque eu tô com medo de faltar. Mano, eu tô animado com o nosso leilãozinho. Tá bom, agora a gente só precisa do quê? De dois motores pequenos, um e dois. Esse aqui é literalmente o motor da nossa moto. Vamos evoluir ele para o nível pedra, só para as coisinhas do nosso leilão ser boas. Daí no futuro eu posso evoluir ainda mais se eles pagarem, né, os compradores. Agora vamos fazer duas rodas básicas. E olha, eu acho que a gente já tem tudo, para ser sincero. Tá bom, vamos colocar uma roda, um motor e vamos deixar sem cor mesmo. Ah, faltam as lãs, eu deixei no baú lá, né? Achei que nem usava mais. Agora sim, pronto. Temos aqui uma mobilete. Coloca o motor, coloca a roda e um quadriciclo. Aqui e aqui. Tá lá, ó que bonito. Eu vou deixar os dois sem cor e depois que a pessoa comprar, caso as pessoas comprem lá, eu vou deixar elas escolherem de cortesia uma cor de graça. Ó, colocar o um pauzinho aqui não gasta baú meu, que legal. E a gente, chegando aqui no banco da cidade, o Delete tá parado aqui, eu acho colocar o bom para ficar parado e seguro, né? Só que tem um problema. O Berto, né, que é o que é o caixa 1, ele não tem nada falando sobre alugar espaço, não tem nenhuma venda e aqui no quiosque de ingressos também ainda não tem nada vendendo nada assim. Então, eu acho que ainda não tem como, mas muito provavelmente se eu fizer o meu leilão aqui Tipo, sem informar ninguém Em algum momento eles vão ou me multar pelo preço justo Que deveria ser o custo disso Ou eles vão deixar de graça Então vamos ver o que vai acontecer Eu vou fazer um leilão aqui Tá, eu vou buscar uns bloquinhos básicos E a gente pode fazer ele já Eu vou tentar chamar o povo já também Tá bom, fizemos algumas coisas Ó, eu fiz um atril pra gente usar de palanque Uma escadinha pra subir e descer Tava tá, um de carvalho pra fazer o chão E ó, eu achei essa cadeirinha bem legal Ó, ela é bem baratinha de fazer e bem bonitinha E sabe qual é a melhor dessa cadeira? Dá pra sentar nela Ó, menina pule passando Ó, oh, ó oh. Eu acho que o palanque desse tamanho tá ótimo Aqui eu coloco o atril Aí em cima de cada um desses eu vou colocar um dos carros Ou eu posso fazer um daqueles macacos elétricos que a gente tem em casa Que é aquele negócio de arrumar o carro Mas que quando o carro tá em cima ele sobe Eu coloco aqui Prontinho Sete cadeiras aqui pra todo mundo poder sentar Aqui tem espaço pro carro Eu acho que a gente tem literalmente tudo Não falta nada pro nosso leilão Tá, vamos buscar os macacos elétricos E daqui a pouquinho a gente volta então Na realidade, vamos pegar os macacos elétricos Os carros e chamar o povo Acho que vai ser melhor ainda Sarve, galera! Cara, como vocês estão? Tão bem? Ah, oba. Ah, ah, ah, opa! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro leilão da cidade de Utopia. Por favor, todos uh. sentem-se na cadeira, porque tem dois aí que estão um dentro da cadeira e o um outro em cima. Então, Vamos vamo ter bons modos aí, pessoal. Gente, hoje eu vou leiloar os primeiros veículos que vocês vão ter acesso a ter aqui no servidor. Vale lembrar que a pessoa que conseguir comprar esses veículos no leilão, eu vou estar tá fornecendo de graça a troca da cor deles. É só vir falar comigo depois. E caso queira fazer upgrades no veículo. Basta falar comigo. Última coisa que eu tenho para falar é antes de começar o leilão é que eu abri a minha loja de duplicação de minérios logo do lado da loja da Pouca. Então quem quiser passar lá, tá bem legal. E bom, vamos dar início ao primeiro item do nosso leilão. Uma a mobilete pânico. Pega. Pânico. Tá, forte, tá, tá bom. Ó, essa mobilete é uma mobilete zero quilômetros. Nunca andou. Se viram que eu até carreguei ela bonitinha na cor branca. Dá para mudar de cor. E eu já coloquei um baú nela para você poder transportar itens. O lance inicial é três conto. Três conto, eu dou sim eu dou 7. Hum, eu dou 10, hein? 10, ó, temos 10 aqui. 10, 10, 10. 15. É 15. Mim, 15, uh, 15 ali, ó. 18, 18. 18, 18. 18. O, dobro, o dobro. 30. 30. Dou-lhe oh, uma. Eita, 35. Opa, 35 ali, 35 ali. 40 e não sei falar mais nisso. 45. 45. 45 ali no Bial. 50. 50. 59. 50. 59. 70, 70. 70 no Pedro. No, dole não, uma, não, dole, não, dole não, duas, 75, 75, 75. ali no Bial, dole uma, dole duas e dole três, vendido pro Bial por é, 75 não, aí, ó. Não, que é. isso, ficou bravo ali, ó. Biel, muito parabéns pela compra. Uh, pode ir, <risos> por favor, você tem que pagar você oh, oh, oh, oh, oh. oh, Sem pagar, sem andar, posso sair né ó. Faz <risos> as de choque, de véi. Depois a gente pega o pagamento ali, ó. Bom, eu vou buscar o próximo item aí. Vamos preparando as carteiras, que esse aqui é top. Hein, esse cara. eu levo, hein, esse eu vou levar. E o último item do leilão de hoje, um quadriciclo pânico. Sim, todos pânico. os livros são pânicos. Ah, Todos peraí, são pânicos. É. O lance inicial, né? Oi, pode falar. Esse carro aí, ele anda na terra também? Anda em tudo, até debaixo da água. Bom, o lance inicial dele é um pouquinho mais alto. Um real. Um real, mas vou ter dar três. Esse... Ah, porque eu sei que e? vocês vão dar lance, eu confio em vocês. Dois, dois reais. Aí, ó, já tem dois em dois lugares aí, ó. Oi, pode falar, pode falar. Não, dá ele lá, Dá no house, dá no house. 10,50. Esse é eu quero. 15 reais. 15 no Carlinho aí ah, ó, uma, não, não, não, 20, 20, 20, 20. 20 ali no House, 20 no House ali, ó. 30, 30, 30, 30, 30 no biel, 30 no biel, meu Deus do céu. 35, 35. 35, 30, 45, 35 no Game? 40, 40, 40 é meu, é meu. 40 no biel, 41, um, 41, 41, 41. 41, fala, 46. fala house. 43, 43. 43 no House. R 30. MEU DEUS, 50 NUPEDRUX, <risos> 50 NUPEDRUX, AÍ, DOLE E UMA Eu dou 70, 70, 70 O louco, 70 NUPO 75, 75 75, 80 80, 80, 80 meu 80 NUPO, 80 NUPO 87, 87 Tem gasolina, tem gasolina, vai vir com gasolina? Vai 100, eu dou 100, eu dou, evaluar, meu 100, eu dou, 100, eu dou 100 MEU DEUS, ah. 100 NUPO, 100 NUPO, 100 NUPO, alguém dá mais DOLE é do UMA, 100 NUPO, DOLE DUAS E... Dole 3, vendido pro Opu, sem é, Não gosta <risos> de Opu, não, ué. O Carlinho gostou. <risos> não gostou. <risos> não, não, não. Ah, ah, é. Ele atropelou só porque não atendia. Meu Deus é. do céu, vai, sai, sai daí, vai ter que pagar de cima da. Vai, pode sair, né? Eu não sabia do shopping, velho. Que galera, hora. em breve vai ter mais venda de veículos. Mas agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Valeu. Valeu, valeu. Falou, LG. Meu Deus do céu, Biel. Eu não sabia que fazer um leilão ia gastar tanto da minha garganta. Pessoas que fazem leilão todo dia, gênios da vida, cara. Meu Deus do céu. É, realmente, mas foi um ótimo leilão, viu, LG? E acho que valeu pra você, né? Pô, eu, eu tô felizão, cara. Tava com medo de não vender os veículos, mas a galera comprou, né, mano? Eu fiquei bem feliz mesmo. Ah, que ótimo. E eu? Cara, agora tem tenho uma modinha. Tinha uma mobilete o <risos> pânico, cara. Sim, oh, Bial, por sinal, quando você quiser mudar a cor dela, quiser melhorar o motor, a roda, qualquer coisa, vem falar comigo que eu faço no precinho pra ti, tá bom? Pô, com certeza, então, fechado. Vou querer depois colocar um motor nelazão. Eu quero tirar... Eu não sei como é que se chama o negócio, mas aquele negócio faz... Passar cidade, não, não, não, não, não, não, não. não, não esse não, não dá porque tá eu moro tá. aqui, vai me incomodar o barulho. Ai, mas, ó, oh, Bial, amor, por falar tá nisso, mesmo. é, você tem que testar essa moto, né? Manda o um dinheirinho aí pra você poder pegar ela já. Claro, claro, tô aqui, ó. Sete mais de ferro e 5 moedas de cobre totalizando 75 a energia. Fechou, meu patrão? Ó, Biel, duas coisinhas. A primeira é que cor que você quer ela? Eu gostaria dela na cor vermelha, LG. Na cor vermelha? Beleza. Ela tá sem combustível agora porque ela tá 0 quilômetros. Eu vou fazer combustível e vou pintar ela de vermelha e daí eu entrego para você mais tarde, pode ser? Pode ser. Se você quiser deixar lá na frente ah. da minha casa, tá tudo certo. Beleza. Então eu vou deixar lá. Daí você acorda, vai, vai ter ela lá, você vai estar tá feliz, fechou? Nossa, é o bilhete dos meus sonhos, LG. Muito obrigado, hein? É nós. E o Apu veio falar com a gente também, logicamente, né, para pagar? A parte boa é que ele perguntou Sobre pintura grátis e combustível e tudo mais Eu falei que tudo ia é ser cortesia, então parece que ele tem Muito interesse em usar o carro sempre, então eu já tenho Um cliente para vender gasolina depois, e ele me Pagou sem lão, agora estamos cheios da grana E olha, somando toda a nossa grana A gente tem 400, aí ah, a gente Colocou o valor das moedinhas dela, para ficar mais Fácil de entender, então a gente ó, tem 400 500, 650 A gente tem atualmente 482 dinheirinhos Mano, tamo bem, e ó Tá tendo eclipse, que da hora, bom Vamos agora então mudar a cor desses carros, colocar combustível entregar para eles, mas isso vai ficar para amanhã. Se você quer ver esse vídeo quanto antes, amanhã, 11 da manhã no canal, se inscreve e ativa o sininho.